É, então, boa tarde a todos e a todas. É, vamos dar início às apresentações referentes ao painel 3, Conflito, Defesa do Território e Agroecologia, é do 4 Congresso Latino-Americano de Ecologia e Política. É, eu vou falar em português, depois eu falo em espanhol também. E aí eu pensei da a gente realizar todas as apresentações e ao final de todas elas, caso a gente tenha alguma consideração a fazer, alguma dúvida, a gente pode realizar uma roda de diálogo, de conversa, um bate-papo mesmo. E aí, para realizar né, as apresentações, nós vamos seguir a ordem que consta no cronograma disponibilizado. Então, vou falar em espanhol rapidinho, para quem fala em português também, essas instruções. Então, buenas tardes a todos. Daremos início às apresentações referidas ao panel 3, Conflicto, Defesa Territorial e Agroecologia, do 4 Congresso Latino-Americano de Ecologia Política. Podemos fazer todas as apresentações e, ao final de todas elas, se tem alguma consideração que fazer, podemos realizar um círculo de diálogo e intercâmbio de conhecimentos. Eh, seguiremos o ordem de apresentação que aparece no cronograma facilitado. Então, vocês é de acordo com com do o cronograma, então, de acordo com o cronograma, é, a primeira pessoa a fazer a apresentação é a Amanda Leão Cardoso, da Universidade Federal de Ouro Preto, que sou eu, que vai apresentar o projeto Produção Familiar de Alimentos Orgânicos e de Base Agroecológica como alternativa econômica em regiões minerárias do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. É, como eu vou estar apresentando, caso... Eu os 15 minutos, aí vocês podem estar me avisando, fazendo favor, interrompendo aqui. Eu vou compartilhar a tela. Está aparecendo a tela aí compartilhada? Está sim. Sim. Se observa perfectamente. Podría colocarse en modo presentación. Gracias. Sí, sí. Voy a poner. ¿Está en el modo presentación? No está, no, mas está, está legible, sí. Eu coloquei aquí. Para mí, parece que está. Debe aparecer para vocês también de aquí abajo. Um, vou falar em português, mas vou falar muito espaço então se si tem alguma pessoa que não fala português e não compreende muito bem o que vou falar, pode fazer alguma pergunta e depois vou falar muito devagar ou então também falar em en espanhol. Um, então, boa tarde a todos, meu nome é Amanda Leão Cardoso e eu vou apresentar o projeto de pesquisa intitulado Produção Familiar de Alimentos Orgânicos e de Base Agroecológica com alternativa econômica em regiões minerárias do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, aqui no Brasil. E aí, fazendo uma breve introdução antes de começar, de fato, a falar os resultados da pesquisa, e temos como base o que Galeano fala no livro dele, As Veias Abertas da América Latina, o atual modelo de produção alimentar que vigora no Brasil, Baseado numa monocultura extensiva e industrializada, ele possui suas raízes no processo de colonização, que teve início com a chegada dos europeus no nosso território. E durante... Deixa eu te interromper. Não está passando para a gente o slide, não. Que estranho. Eu vou tentar de novo, peraí. Agora está passando? Continua na capa. Vou tirar e depois eu ponho de novo. Peraí, tá passando agora, tá dando de ver aí. Hum. Agora sim. Vou tentar colocar no modo apresentação. Aparece a tela cheia? Se não, eu apresento pequenininho mesmo. Está passando agora? Está na primeira diapositiva, na, na apresentação. Eu acho que está tendo problema quando coloca em tela cheia. Aí eu vou deixar desse tamanho mesmo, Tá dando para ver? Sim. Sim, então vou começar de novo. É, boa tarde, então meu nome é Amanda Léo Cardoso e eu vou apresentar o projeto de pesquisa intitulado Produção Familiar de Alimentos Orgânicos e de Base Agroecológica como Alternativa Econômica em Regiões Minerárias do Quadrilátero Ferífero de Minas Gerais. E aí, antes de começar de fato a apresentar os resultados da nossa pesquisa, eu vou fazer uma breve introdução. E aí, tendo como base o que Galeano ele fala no seu livro, As Veias Abertas da América Latina, o atual modelo de produção alimentar que vigora no Brasil, é baseado na monocultura extensiva e industrializada, ele possui suas raízes no processo de colonização, que teve início com a chegada dos europeus no nosso território. E durante esse processo, em todos os países latinos, não somente aqui no Brasil, foi imposta uma visão europeia sobre a terra e o seu uso, deslegitimando a compreensão nativa sobre como organizar a produção aqui no nosso território. E aí, desde então, a exploração da terra passou a ser baseada no tripé, grande propriedade, monocultura, ora uma monocultura de café, de algodão, de açúcar, borracha, cacau e no trabalho escravo. E como o Galileu me fala também nesse livro, ao longo da história a gente observou o desenvolvimento de fenômenos que culminaram na consolidação desse modo de produção, como foi o caso da Revolução Verde, que aqui no Brasil começou a ocorrer na década de 60, que nada mais foi do que um processo de transferência de pacotes tecnológicos dos países né, ditos é, dominantes né, para os países ditos dominados, gerando aí impactos na saúde da população camponesa, decorrente do uso de agrotóxicos e da retirada da autonomia familiar sobre aspectos da produção e da economia da unidade produtiva. E como consequência da prevalência desse modelo de produção, hoje a gente vive três pandemias, que seriam as pandemias da desnutrição, da obesidade e das mudanças climáticas. E juntas essas três pandemias, elas formam o que alguns pesquisadores chamam de endemia global. E não tem como a gente tentar solucionar cada uma dessas pandemias de forma separada, e muito menos sem modificar o nosso modelo de produção agroalimentar, uma vez que elas estão atreladas né, entre si ali e são decorrentes desse modelo que ainda vigora. Então, por questão de tempo, eu vou focar um pouco mais na da desnutrição, que no Brasil ela se manifesta por meio do crescimento da insegurança alimentar. E aí eu trouxe aqui alguns dados que mostram é, esse cenário que a gente vem vivendo aqui no Brasil. É, é um gráfico que mostra o cenário do Brasil de 2021, é final de 2021 e início de 2022, onde a gente consegue perceber que durante esse período, aproximadamente 41,3% da população brasileira tinha acesso pleno aos alimentos, então viviam em uma situação de segurança alimentar. Aproximadamente aí, 28% da população relatou vivenciar uma instabilidade na alimentação, então viviam numa situação de insegurança alimentar leve. E em um terço dos domicílios, aproximadamente 30,7%, já havia algum relato de insuficiência de acesso aos alimentos, inclusive em uma situação de fome, que seria insegurança alimentar grave. E quando a gente analisa, compara o cenário do meio urbano com o meio rural, a gente percebe que o cenário é mais crítico ainda, porque as condições alimentares dos moradores é, das áreas rurais do país é pior do que na área urbana. E aí isso pode ser justificável aí devido ao desmonte de políticas públicas voltadas ao pequeno produtor no campo, que a gente vem observando aí no Brasil, nos últimos anos. O próximo gráfico, ele mostra que as desigualdades de acesso aos alimentos também se manifestam em diferentes regiões do Brasil. Então, quando a gente analisa a região sudeste... E a região sul são as duas regiões do país onde a gente tem níveis maiores de segurança alimentar, um pouco maior aí que a média nacional. Só que quando a gente analisa o cenário da região norte, da região nordeste do país, a gente já percebe que a população tem um baixo acesso pleno aos alimentos e tem aí uma incidência de insegurança alimentar em todos os seus níveis mais elevada do que nas demais regiões. É a desigualdade no acesso aos alimentos, ela também se manifesta quando a gente analisa o gênero dos responsáveis pelo sustento da família. Então, é, enquanto a segurança alimentar ela foi encontrada em 46,4% é, dos domicílios com responsáveis homens, esse valor ele já caía para 35,9% quando a mulher era a principal responsável pelo sustento da família. Então, mais de 6 em cada 10 domicílios com responsáveis do sexo feminino estavam em algum nível de insegurança alimentar, sendo que aproximadamente 19,3% estavam numa situação de insegurança alimentar grave, que é quando não tem acesso nenhum aos alimentos. E outro ponto que também merece ser destacado consiste na relação entre a raça, a cor da pele autorreferida da pessoa responsável pelo domicílio e a incidência de insegurança alimentar. Então, seis de cada dez domicílios cujos responsáveis se identificavam como pretos ou pardos viviam em algum grau de insegurança alimentar. Enquanto nos domicílios cujos responsáveis se autodeclararam brancos, eles já tinham aí uma maior prevalência de segurança alimentar de 53,2%. E assim como a produção de alimentos, a atividade minerária no Brasil, ela também possui suas raízes no período colonial. Então, mesmo que após o declínio na produção, de ouro no quadrilátero ferífero, grande parte da população beneficiada dessa atividade tem se dedicado à agricultura e à pecuária como principal fonte de renda, inclusive até hoje no quadrilátero ferífero, a agricultura familiar ela tem uma importância muito grande, mesmo com esse cenário, a ampla riqueza mineral do quadrilátero ferífero ela ainda atrai atendimentos de mineração e atividades relacionadas a ela que remontam desde o período colonial quando nos primórdios do século 17 aventureiros grupos organizados e membros da corte portuguesa no Brasil vieram para região à procura de ouro e, embora essas atividades tenham colocado em ameaça os importantes ecossistemas comunidades e suas dinâmicas socioambientais elas ainda representam a maior parte do pib local e aí esse fenômeno, né, essa realidade, ela tem trazido problemas para a região, como foi o caso do rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015 no município de Mariana, que trouxe consequências socioeconômicas e ambientais desastrosas para a população que foi afetada por esse problema. E aí, devido a esse contexto... Histórico de dependência da mineração como atividade econômica hegemônica e de prevalência de um modelo de produção agroalimentar responsável pela geração de problemas sociais, culturais, ambientais, econômicos e sanitários, a produção camponesa de base agroecológica ela tem um potencial de exercer um papel muito grande na diversificação econômica e no desenvolvimento regional do quadrilátero perigo. E aí foi justamente tendo em, base esse, tendo em base esse cenário que nós realizamos no projeto um levantamento dos dados socioeconômicos e da produção familiar com foco na produção orgânica e agroecológica em dois municípios que pertencem ao quadrilátero ferífero, que são Ouro Preto e Mariana. E aí esses dados socioeconômicos eles foram extraídos do censo agropecuário do IBGE dos anos de 2006 e de 2017. Então, só mostrando aqui alguns desses dados que nós conseguimos levantar, o que, que a gente observou? Que houve um aumento no número de estabelecimentos agropecuários no município de Mariana entre 2006 e 2017, que é o que a gente consegue observar aqui nesse primeiro gráfico. Só que esse cenário ele contrariou a tendência nacional, que foi de uma redução no número de estabelecimentos agropecuários durante esses dois anos, e também no cenário de Ouro Preto, onde a gente também conseguiu observar uma redução. E aí uma explicação para quem Mariana tenha tido esse aumento do número de estabelecimentos agropecuários, pode ser justamente o rompimento da barragem de Fundão. Porque esse crime ele fez com que muitos moradores da região que trabalhavam em mineradoras perdessem o emprego. E aí eles voltaram para o campo, passaram a se dedicar à agricultura como uma forma de subsistência, comercializando aí o excedente da sua produção. Então a gente observou esse cenário após o comprimento da barragem. Só que em Ouro Preto, o que a gente vem observando é justamente o oposto. A mineração ela vem se expandindo de uma forma desenfreada, inclusive no meio rural. Hoje, muitos distritos de Ouro Preto estão dominados pela mineração. E aí os camponeses que antes possuíam algum território ali, num desses distritos, se dedicavam à agricultura, eles são pressionados por essas mineradoras para poderem estar abandonando as suas terras, vendendo essas terras aí para elas. É, outra coisa que a gente conseguiu observar também é que a agricultura familiar na região do quadrilátero ferrífero, ela apresenta algumas tendências gerais que se assemelham a outras regiões rurais, como, por exemplo, o predomínio da gestão masculina nas propriedades, que é o que a gente consegue observar aqui no gráfico 3, que está mostrando o cenário de Mariana. O mesmo acontece no município de Ouro Preto, que é o que a gente consegue observar nesse gráfico 5. E no Brasil, a gente também consegue observar esse mesmo cenário, tem uma prevalência aí da gestão masculina nessas propriedades. Só que a gente precisa levar em conta que em sistemas patriarcais como os da América Latina, o papel de fornecer renda para a família é geralmente atribuído aos homens. Então, o fato das mulheres conhecerem, gerenciarem os sistemas produtivos para fins comerciais é muitas vezes ocultado ou ignorado. Então, mesmo que elas desempenham essas funções, normalmente são os homens aí que vão ser vistos como os responsáveis gerir esses estabelecimentos. E a gente consegue observar nesses gráficos também, que embora tenha o predomínio da gestão masculina, tanto no município de Ouro Preto, quanto no município de Mariana, teve um aumento na gestão feminina entre os anos de 2006 e 2017, e uma diminuição na gestão masculina, a gente consegue observar isso. E aí uma justificativa para esse cenário é que muitas vezes os homens aqui na região, eles estão abdicando das atividades agrícolas, para poderem estar trabalhando nas empresas de mineração, e com isso as atividades desempenhadas pelas mulheres, elas estão extrapolando o espaço delimitado da casa e do cuidado da família, incluindo também atividades da horta e da roça, então elas têm assumido trabalhos regulares de plantio, capina, colheita, atividades relacionadas aí à agricultura de subsistência. E uma outra coisa que a gente conseguiu observar também após o levantamento desses dados foi que na região tem uma baixa utilização de agrotóxicos. E aí, com uma ênfase maior aí, com uma destacada influência do gênero, sendo que as mulheres, elas tendem a utilizar menos agrotóxicos do que os homens aqui na região, que é o que a gente consegue observar na tabela. E aí, isso pode ser explicado pelo notório valor histórico e cultural das mulheres como sendo responsáveis pela saúde e a segurança alimentar da família E aí, com base nesses dados que nós levantamos, eles indicam para nós aí um potencial para o desenvolvimento da agroecologia na região, sobretudo com a participação feminina, como sendo uma alternativa econômica e de ocupação do território nessa região. E aí, essa pesquisa que a gente realizou, ela mostrou também a possibilidade e a necessidade de realizar futuras investigações no sentido de compreender as complexas interrelativas as interações aí entre a mineração e a agricultura familiar aqui no território, bem como promover a transição é, agroecológica e implementar ações de fortalecimento da agricultura familiar em regiões minerais da América Latina. Então, muito obrigada, desculpa aí pelos probleminhas técnicos que teve para compartilhar a tela, Eu espero que tenha dado para ver direitinho os gráficos e as imagens. É, a gente pode manter a ideia de fazer no final, pode ser assim mesmo? Pode. Então vamos para a segunda apresentação, que é a apresentação da Valdirene Santos Rocha Souza, da Universidade Federal da Bahia, que vai apresentar o trabalho intitulado Mineração e Conflitos Territoriais na Bacia Hidrográfica do Rio das Contas, na Bahia. Valdirene, você está aí? Às vezes ela teve algum probleminha, então vamos passar para a terceira pessoa, que é Luiz Antônio Rosas, que vai apresentar o trabalho intitulado Processo de territorialização das mulheres afropatianas frente ao manejo da água e a defesa da de soberania alimentar. Sí. Eh, ¿me, ¿Me están cediendo el, el, el turno? ¿La pregunta? Ah, ¿Tú puedes empezar su presentación? Ah, Creo okay. que Vaudirina tuve algún problema con su conexión con la internet. Listo. Bueno, voy a compartir en pantalla. Y me informan si están viendo la, la presentación. Parece que va a tener el mismo problema de ¿Amanda? Um, no estamos viendo la presentación. ¿No? Bueno. No. Qué raro creo que tiene algún problema también tuve problemas con mi presentación tengo bloqueado el, el mouse imagínate, no me deja llegar a... no sé cómo hacer. no alcanzo a llegar a uh, tiene una opción de compartir la pantalla sí. a elegir esta opción Lo estoy haciendo. Uh, después tiene la opción de elegir su presentación. No me funciona el mouse. Claro. Deme un minuto a él. Sí. Luiz caiu? eu acho que ele caiu. Ah, a Valdirene, eu acho que ela voltou, que eu acabei de aceitar ela na sala. Vamos ver se ela pode apresentar. Valdirene, você está aí? Eu acho que também não. Você quer apresentar enquanto isso, Juliano? Que aí... hoje a gente espera eles também, não sei. Podemos dar um minuto para eles? Sim, pode ser. Oh, a Valdirinha está se conectando ao áudio. Não. Não, né? É. Posso sim. É minha vez agora de tentar compartilhar. Eu acho que está tendo um problema, porque eu também não consegui compartilhar a minha direito, né? Bom, vamos lá. Vamos ter fé. Deu, tá aparecendo uh, aqui mim. Não? Tá, tá aparecendo. Aparece? Aparece. Okay. Eu vou mexer aqui. Alterou? Tá passando direitinho. Tá. Então, eu acho que é isso, né? Começo então. <risos> ok? Certinho. Vamos lá. Bom, uh, meu nome é Juliano Locatelli Santos, meu nome é uh, Juliano Locatelli Santos, hablo de Brasil, de Curitiba, Brasil, sou estudante de doutorado em, em Pontifícia Universidade Católica do Paraná, uh, em direito socioambiental. Vou falar uh, acerca de. Uh, um objeto parcial de, de meus estúdios uh, e falarei em, em português, mas, como lhe disse Amanda, uh, muito despacio para que me compreenda. Muito bem, o, o título do meu trabalho é A Dimensão Insurgente da Agroecologia de Proteção Produção em Áreas Protegidas. Uh, a minha pesquisa trata de conflitos socioambientais, mas de uma particularidade em relação aos conflitos, que são aqueles conflitos uh, relativos... aqueles conflitos havidos dentro ou no entorno de áreas protegidas, notadamente, especificamente as unidades de conservação. Uh, o, meu, o, o meu recorte específico de estudo se refere aqui ao meu estado, o estado do Paraná, uh, mais especificamente na região do litoral do estado. Uma área com diversas unidades de conservação, habitada por diversas comunidades, e, povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, uh, e, por conta desta sobreposição entre unidades de conservação e uh, presença de povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, podemos perceber que é uma região onde existem diversos conflitos socioambientais. A minha perspectiva é parte do, de um referencial distinto que, busca contemplar conflito, a questão do Estado e do direito na perspectiva da não neutralidade, tanto do Estado como do direito em relação a esses conflitos. Ou seja, eu considero, nós consideramos os nossos estudos, eh, que tanto a forma política como a forma jurídica, né, o Estado e o direito, eh, para além... Da, da posição de neutralidade são copartícipes, são atores fundamentais nesse processo de propagação e, e, e de instauração de conflitos uh, socioambientais. Presentes nesses contextos, a imposição de relações de poder específicas, que inclusive é, é, são a, a, o caminho, a fonte da minha relação com a ecologia política e de todo o meu interesse por eventos como esse que nós estamos aqui uh, participando. Antes, eh, eu queria apresentar uma breve contextualização, até porque falamos da especificidade da lei brasileira e outros colegas de outros países podem nos ouvir. Uh, quando tratamos de unidades de conservação, é necessário destacar que existem duas, pelo menos no, no, no, na formatação jurídica brasileira, que eu creio que tem, tem semelhança com a, a, a forma jurídica de muitos outros países da América Latina, então não é exatamente uma novidade ou uma inovação, mas existem duas eh, modalidades, digamos assim, de unidades de conservação, aquelas que são de proteção integral, ou seja, com um grau de restrição uh, maior em relação à presença uh, de comunidades ou à presença humana dentro desses espaços, e as unidades de conservação de uso sustentável, que já permitem interações, presença humana, inclusive uh, o, o, o uso dos recursos naturais dentro de certos requisitos, e certas premissas, dependendo da modalidade específica de unidade de conservação. Na base desses conflitos, como eu disse, estão as sobreposições entre a delimitação de unidades de conservação e a presença de povos e comunidades tradicionais, uma presença ancestral, uma presença histórica, que ao longo dos séculos existe e que uma sobreposição que se caracteriza a partir do momento em que o Estado delimita essas áreas, portanto. Em relação especificamente às unidades de conservação de proteção integral, derivadas de um modelo, de um marco teórico, digamos assim, de base preservacionista, o que se teve sempre de concreto nas últimas duas décadas, desde... É, ao menos a edição uh, da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é a expulsão, a migração forçada desses, dessas populações, dessas comunidades, de dentro dessas uh, unidades de conservação para outros, outras áreas que, enfim, possam ser objeto de um, uma espécie de reassentamento Promovido pelo, pelo órgão público. É bem verdade também que a mesma lei prevê, em certos casos, e dependendo de situações específicas, a celebração de acordos para a permanência provisória de povos e comunidades em unidades de, de, de conservação e proteção integral, mediante a celebra, celebração de acordos. Esses acordos são via de regra, provisórios. No entanto, mesmo existindo essa perspectiva, essa possibilidade de permanência provisória, diversas ordens de restrições são ainda mantidas. Uma delas, a restrição em relação às atividades de agricultura, ou, quando falamos nessas comunidades, é mais adequado mencionar a expressão roça, né? ou seja, muito ligado a uma agricultura de subsistência é, é, destinada à alimentação desses grupamentos específicos. Nesse contexto é, é, de perspectiva de permanência no território, mas de, ao mesmo tempo, restrições em relação à produção é, é, agrícola, ainda que de subsistência, a pergunta que a gente... É, Assume como ponto inicial da nossa pesquisa, tem sido como permanecer no território sem a perspectiva ou a possibilidade de produção do próprio alimento. Como exercer a territorialidade por parte desses povos e dessas comunidades tradicionais sem que estejam diante da possibilidade da produção de subsistência que lhe permita, de fato, permanecer em seus territórios de origem. Para uh, passei um pouco aqui. Aqui. Para uh, pensar um pouco essas questões, a gente estabelece o que é interessante assinalar como duas dicotomias essenciais. A primeira, uma dicotomia típica da modernidade capitalista, que se refere ao estabelecimento de áreas de produção e de áreas de proteção. Essas últimas, as áreas de proteção, como parte de uma espécie de solução que o capitalismo nos apresenta e que a modernidade capitalista nos apresenta para o problema da sua própria crise, que é a crise ecológica, que é a crise da necessidade de recursos naturais infinitos para a realização do valor a partir da mercadoria contendo os recursos naturais. Então, diante de um, de um, da iminência de um, de um momento de crise ambiental, a proposta uh, que o capitalismo nos traz é a definição de áreas específicas, os últimos territórios ainda uh, em que se contém natureza no planeta, e que essas áreas passam a ter, uh, portanto, a ser áreas de destinação específica para graus, que são variados, de proteção. É interessante perceber que, a contrário senso, as demais áreas são áreas de desproteção ou de produção, destinadas à agricultura intensiva, à urbanização, a processos outros que são desconectados da proteção ambiental e da preservação ambiental. A outra dicotomia que temos é, pensado e refletido também é, uh, e eu acho que a Amanda mencionou isso no início da, da sua fala, é uma dicotomia representada por todo o histórico da mecanização e da agricultura intensiva, de uma agricultura de, de uso intensivo de uh, sementes modificadas, de é, agrotóxico, de fertilizantes específicos, que está voltada para essa hiperprodução, embora seja uma hiperprodução de commodities, uma hiperprodução de um produto específico que nem sempre está é, destinado à alimentação da população. Né? E, de outro lado, uma, uma agricultura de base agroecológica, Uh, de subsistência, mas é claro, nem sempre de subsistência, uma agricultura de ciclos curtos, né, e que atende regionalidades específicas, uh, que se coloca, portanto, como uma contraposição a todo esse processo da agricultura tida intensiva, e hoje falamos, no, talvez, um um primogênito da Revolução Verde, que hoje podemos chamar como agronegócio, né? uh, que é um termo, acho que, mais moderno do que Revolução Verde, mas que, em essência, contém é, é, características muito parecidas. Trabalhamos a partir dessas duas dicotomias para pensar é, agroecologia em áreas de proteção também em áreas de proteção, eh, em áreas, eh, em unidades de conservação de proteção integral, eh, dada a presença humana, ainda que em excepcionalidade nessas áreas. E, eh, em relação ao, ao que é central no nosso trabalho, buscamos pensar a agripologia em sua dimensão insurgente, portanto, a esses processos, destacando... Talvez duas perspectivas ou dois vieses em relação a isso. O primeiro, do ponto de vista dos conhecimentos que dão base à agroecologia, que estão ligados fortemente ao que poderíamos chamar de um etnoconhecimento, ou talvez uma expressão que seja até melhor, o um conhecimento tradicional, um conhecimento que ao longo do tempo se incorpora nas culturalidades de povos específicos e que é aplicado portanto a partir ao longo do tempo tendo portanto formando a base epistemológica ou a base que que na qual está assentada a agroecologia esse etno conhecimento é essencialmente uma insurgência em relação a, a, a, aos modos contemporâneos de agroecologia, baseados em tecnologia, em agrotóxico, em modificação genética de sementes, enfim. Há aí uma insurgência claramente colocada. E a destacar também um viés ou uma perspectiva anticapitalista da agroecologia. E aqui é necessário fazer uma ressalva de que, evidentemente, nem toda a agroecologia possa ser considerada essencialmente como antissistêmica né? ou anticapitalista, até porque, dentro de um conceito amplo do que poderíamos chamar de agroecologia, a própria agroecologia se define dentro também de um mercado específico. né? Nem toda agroecologia é de subsistência à produção de excedentes. Há um mercado, inclusive, em relação à agroecologia e determinações específicas em relação ao valor de troca do produto da agroecologia. Mas, em certa medida, em certo grau, a gente pode... Reflete no sentido de que a, agro, a agroecologia ainda mantém também essa dimensão insurgente feita essa, essa ressalva. Isso compõe o, o que a gente pensa ser uma dimensão política da a, a agroecologia. E aí a gente menciona a, a expressão de Molina quando ele se refere a uma agroecologia política, né? É, acho que esses, essas expressões esses termos estão muito fortemente conectados. Aqui, rapidamente, eu queria lhes mostrar o meu, o meu estado, o Paraná, e as áreas remanescentes de, do bioma Mata Atlântica. Vocês podem perceber que as manchinhas verdes mais... Uh, uh, ainda que se mantém, nós estamos falando aí de 10% só, de remanescente de Mata Atlântica, uma área ali na divisa com a Argentina, é o Parque Nacional do Iguaçu, tem sua história própria, seus conflitos próprios. Vamos, em outro dia, outra oportunidade, falar sobre, sobre o Parque Nacional do Iguaçu. E a região aqui, à direita, litoral do Paraná, diversas unidades de conservação, a presença de muitos povos e comunidades tradicionais e os conflitos decorrentes também dessa coexistência, vamos dizer assim. Mais especificamente, esse mapa aqui é um pouco ampliado e vocês podem ver duas áreas específicas às quais eu queria me referir aqui. A primeira, que está em marrom, Uh, o Parque Nacional do Superagui, ah, não, ali juntinho ao Oceano Atlântico. A estrelinha vermelha do outro lado da tela é onde fica a, a, a comunidade agro, agro, agroflorestal José Lutzenberger. Eu, nessa parte final do, do meu trabalho, queria falar um pouquinho sobre esses dois contextos para a gente poder pensar sobre essa, enfim, dimensão insurgente da agroecologia. No contexto do Parque Nacional do Superaguí, primeiro é necessário dizer que, eh, e há um mito em relação a algumas áreas protegidas, com relação a, a, a, a se afirmar que, em momento algum, foram eh, objeto de ocupação humana. Né? É necessário destacar que aqui, Desde o des do século XVI, existe presença portuguesa nos primeiros ciclos de colonização. Antes disso, se comprova arqueologicamente a presença uh, indígena no, no, no, na região. A região já foi uh, uh, de intensa atividade de trabalho escravo no século 17 No século XIX, foi objeto de uma experiência específica de colonização por estrangeiros, era a colônia superagui Mas no século XX, já na década de 70, uma empresa chamada Companhia Agropastoril Litorânea do Paraná iniciou uma atividade de pecuária, e uma pecuária de, é, de criação de búfalos, que tem uma, vamos dizer assim, uma particularidade adicional isso é degrado, de ser extremamente... De, de degradar fortemente o, o ambiente, né? onde vive o búfalo, a, a, primeiro, a necessidade de uma pastagem específica, né? como, por exemplo, a braquiária, que é uma espécie de, de pastagem que briga com as espécies vegetais a, da região. E o búfalo, enfim, avança, avança e, e, e promove toda uma degradação ambiental muito forte. Nesse contexto e nesse momento histórico específico, as populações, as comunidades da, da região do Superagui se organizam em torno de uma resistência específica, estabelecendo uma espécie de cercamento das áreas ainda remanescentes e não dentro das quais não se o búfalo não chegou estabelecendo portanto a partir dessa resistência a criação de uma área protegida sem o estado sem a delimitação jurídica estatal das unidades de conservação mas a, o estabelecimento de uma área protegida pelas próprias comunidades é uma experiência que é anterior a, a criação do próprio Parque Nacional de Superagui, Uma experiência que, inclusive, inspira, impulsiona a discussão e o movimento em torno da necessidade da criação, pelo Estado, de uma área protegida no local. O que ocorre em 1989, e vejam, a partir de então, é criado um parque nacional, e essas comunidades que lutaram tanto, resistiram tanto em face da proteção das áreas, passam a ser eh, penalizadas, inclusive criminalizadas, por práticas que tradicionalmente sempre tiveram. Uma delas, que interessa aqui o nosso tema, a restrição à agricultura e a restrição à possibilidade de fazer as roças né, de subsistência. Vejam, portanto, como... como eh, essas resistências, esses processos são é, dinâmicos, contraditórios e de lutas constantes. Né? Para falar da comunidade agroecológica ou agroflorestal José Lutzenberger, é necessário mencionar duas exclusões sociais da região uh, do Rio Pequeno no município de Antonina, litoral do Paraná. A primeira dessas exclusões se dá com um movimento na década de 90 em torno da aquisição de propriedades por ONGs, eh, ONGs ambientalistas, mas ONGs que eh, realizam projetos de créditos de carbono. Então, com a aquisição desses dessas faixas grandes faixas de terra, todo um contingente de habitantes desses lugares passa a ser, então, entre aspas, invasor dessas terras, motivando processos de retirada ou de movimentação dessas comunidades. Em paralelo a isso, o crescimento das fazendas de criação de búfalo, novamente o búfalo, novamente o problema do, da pastagem inserida de modo exógeno no lugar, no lugar a, a braquiária, que é uma espécie que, enfim, briga com outras espécies vegetais próprias da região, causando, assim, também processos de degradação ambiental. Desses dois processos, temos duas, dois contingentes de excluídos do ponto de vista social. E dessa, dessa articulação entre esses excluídos, com a participação, com a, o apoio, digamos assim, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, se define a ocupação de uma área específica ali, uma fazenda, a Fazenda São Rafael, uma fazenda abandonada e completamente degradada pela atividade da criação de búfalos, definindo-se ali um modelo, que é um paradigma, inclusive na região, que é o paradigma do modelo agroecológico. Se faz a transição agroecológica. E aqui é importante perceber o seguinte, a proposta da agroecologia nesse local e nessa situação ela se insere como parte da estratégia de resistência das comunidades em torno do território, porque estamos falando de uma área que está localizada na, na APA de Guaraqueçaba, na área de proteção ambiental de Guaraqueçaba. Portanto, integrou as lutas dessas, desses povos, dessas comunidades, a questão da agroecologia. É, hoje, esse processo já dura alguns bons anos e já está consolidado, inclusive, com o encaminhamento da, da titulação para esse assentamento, esse, é, essa comunidade, digamos assim. Rapidamente concluindo, eu não sei como é que está meu tempo, mas rapidamente eu queria reafirmar, então, a partir do nosso, do nosso trabalho, do nosso estudo, a dimensão insurgente e política da agroecologia, não apenas do seu ponto de vista epistêmico, mas também o seu viés anticapitalista, ainda que possamos fazer algumas ressalvas quanto a pensar a agroecologia em até que amplitude ela possa ser considerada anticapitalista. Uh, retratar que essas resistências se dão tanto em torno da, da impossibilidade de produção do próprio alimento, né? foi o caso do, das comunidades do, do Parque Nacional do, do, do Superaguí, como também da utilização da agroecologia dentro do eixo das disputas, que são disputas pelo próprio território, a agroecologia se integrando como um instrumento específico de luta dessas comunidades. E, por fim, a gente aponta para a necessidade de se proceder a uma leitura, uma releitura dos comandos legais definidores das unidades de conservação, contemplando questões como, por exemplo, soberania alimentar, direito fundamental à alimentação... Sendo possível, se dar concretude, então, a essa dimensão insurgente da, da agroecologia em um contexto de um Estado e de um direito que, a nosso ver, derivam da forma mercadoria. Era isso, então, que eu tinha... Se eu passei do tempo, peço que me perdoem. Obrigado. Foi muito bom, parabéns, viu, Juliana? Eu acho que nesse tempinho aí que você estava apresentando, a Valdirene conseguiu solucionar o probleminha que ela estava tendo para apresentar. Então, vou passar a palavra para ela agora. Valdirene, pode começar a sua apresentação, fazendo por favor. Boa tarde, vocês me escutam? Sim. É, eu fui bloqueada pela administradora lá no momento que era para apresentar, eu, então, não, não tinha, fiquei aqui sem conseguir comunicar. É, mas, enfim, vamos lá. <risos> boa tarde, boa tarde né, novamente a todos e a todas. É, eu também, também vou falar né, em português, porque é, o portanhol é bem devagar. Então, eu me chamo Valdirene, eu sou, estou aqui na Universidade Federal da Bahia, estou vinculada ao grupo de pesquisa Geografar, e estou né, no processo de doutorado, de doutoramento, e hoje eu vou apresentar uma parte, né, uma fração pequena da pesquisa de doutorado que está em andamento, é, que está intitulada Mineração e Conflitos Territoriais na Bacia Hidrográfica do Rio das Contas. Fazendo uma breve né, contextualização, do, do objeto de pesquisa, né? estou pesquisando os conflitos da mineração, é, a partir de uma perspectiva multiescalar, entendendo né, que esse processo que se dá nos lugares, ele faz parte de uma totalidade, de uma conjuntura é, política nacional, mas também global, e é, todo esse processo econômico, ele se dá a partir de práticas hegemônicas que se instituem globalmente e que se é, implantam nos lugares causando uma série de impactos territoriais, de conflitos territoriais, socioambientais. Também existe uma série de debates a respeito desses conceitos, né, dessas categorias analíticas também. E a nossa perspectiva é de pensar os conflitos a partir de, de conflitos territoriais a partir da perspectiva de Sack, né, um geógrafo, Robert Sack, que vai dizer que os conflitos territoriais, eles perpassam uma série de, de variáveis né, ambiental, social, econômica, política, cultural, dentre outras. Então, esse, essa, esse processo né, de conflitos da mineração, eles tem se aprofundado, se ampliado no Brasil, na América Latina, no Brasil e também na Bahia, que tem sido considerada uma, uma nova uma fronteira, na verdade, da de expansão da mineração, que não é nova porque a mineração, é, conforme é, periodizou né, o, o pesquisador Lucas Antonino, é, algumas áreas mineradas na Bahia elas podem ser englobadas dentro de um grupo de, de mineração, que aconteceu num dado momento né, sócio-histórico, que ele concebe como áreas né, de mineração do passado, é, outras áreas que estão, no momento, em processo né, de mineração, e as possíveis áreas futuras de mineração que se dão a partir da, dos processos de pesquisa em minerais que estão em andamento. Esses conflitos da mineração, eles impactam uma série de dimensões né, da, vida e da, da vida humana e da natureza, e... O uso da água aparece a partir dos estudos da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, entre os principais conflitos da mineração. Então, de acordo com pesquisas realizadas né, por o professor Juiz, Luiz Jardim Vanderlei, a apropriação da água pelo setor mineral necessita se de forma violenta. E na bacia hidrográfica Rio das Contas, essa a presença né, de grandes projetos de mineração ela é marcante. Trata-se de uma bacia hidrográfica que é a maior bacia de rio inteiramente estadual, que ocupa uma área de mais de 55 mil quilômetros quadrados e que abrange é, mais de 81 municípios do estado. Nesses mapas, nós podemos observar no mapa 1 o número né, de pesquisas é, minerais que estão em andamento no estado. Então, todo o território baiano, grande parte do território baiano ela está é, mapeada e é foco né, de pesquisas minerais. É, e também, né, no mapa 2, nós podemos observar áreas já em processo de requerimentos de lavra, concessão de lavra, e em vez de que os, os, os quase 80 municípios que foram identificados pelo grupo de pesquisa geografar, é, como conf, municípios que já estão né, vivendo é, processos de conflitos na mineração em suas diferentes fases de implementação. É, nessa imagem, nós observamos a delimitação da bacia hidrográfica Rio das Contas, que é um subrecorte da, da pesquisa que está em andamento. E podemos observar que grande parte dessa bacia hidrográfica está é, situada numa região semiárida né, de, de, do bioma Caatinga. E uma parte dessa bacia se insere no bioma é, Mata Atlântica. Então, é um rio que nasce na região da Chapada Diamantina, aqui no, entre os municípios de Piatan e a Bahira, e tem a sua voz aqui no município de Itacaré, desaguando no Oceano Atlântico. Então, a atividade mineradora nessa nessa bacia, ela é, se apresenta né, num processo de expansão também, tem afetado, de acordo com com outras pesquisas, né, a qualidade da água né, nesses, nesses lugares, como também impactado tanto o rio principal como seus afluentes. Então, a população e também essas pesquisas, elas têm denunciado nesse processo de impactos ambientais, socioambientais que vem acontecendo nessa bacia. Então, o objetivo geral desta é, fração da pesquisa, né, desta etapa da pesquisa, é analisar a atividade mineradora desenvolvida nos municípios que integram a bacia hidrográfica do Rio das Contas e... Para isso, né, identificar os grandes projetos de mineração situados nesta bacia, observar os principais conflitos e impactos socioambientais decorrentes da atividade mineradora e discutir como o uso da água pela mineração afeta comunidades rurais, atividades agrícolas e ameaça a soberania, popular, a soberania alimentar das, das populações. É, a atividade de campo, né, a pesquisa de campo, tem sido fundamental nesse percurso metodológico, a partir do levantamento documental em sites oficiais de órgãos, instituições e do próprio grupo de pesquisa geografar, que tem constituído uma base de dados é, densa a respeito né, dos conflitos da mineração na Bahia, e também a observação participante a, a partir né, do, do, do contato com os movimentos sociais e com as comunidades atingidas ou afetadas. E a partir disso deu-se né, a sistematização e produção de material cartográfico e a análise preliminar ainda né, de conteúdo, porque a pesquisa ela ainda está em andamento. Então, este mapa ele foi construído a partir desses dados que foram levantados. Nós observamos aqui é, a delimitação dos 81 municípios que compõem a bacia hidrográfica, Rio das Contas, é, cinco municípios que é, tem a presença de, de, de seis grandes projetos de mineração no estado é, urânio e ferro aqui em Caetité é, a exploração de ferro em Piatã a exploração de tal que managnesita no município de Brumado exploração de Vanádio no município de Maracás e exploração de níquel já aqui no baixo Rio das Contas é, no município de Itajibá. Além desses grandes projetos de mineração tem mais é um, grupo de um conjunto de municípios de 21 municípios que também têm sido afetados né, pela mineração, seja por esses projetos ou por outros né, de menor é, proporção. Esses detalhes estarão, nós estaremos analisando no, no andamento da pesquisa. Então, o que nós observamos é né, que, a partir desses indicadores, desse Banco de Dados de Pesquisa do Geografar, que identificou 79 municípios em processos né, de conflitos com a mineração, desses 79, 25 é, municípios estão inseridos dentro dessa bacia hidrográfica. Né? Então, é, um percentual aí de, de quase um quarto né, desses municípios, de 20, quase 25%, estão é, dentro dessa bacia hidrográfica. E desses municípios da bacia hidrográfica, que são 81%, também né, quase um quarto, né, percentualmente, 24%, estão em processos de conflito com a mineração. Esses, esses indicadores quantitativos, eles partem né, de uma análise mais qualitativa, digamos assim, é, onde nós temos uma planilha, né, ela é mais densa, que, que algumas colunas foram retiradas, onde nós podemos observar os minérios que são extraídos em cada um desses municípios, as populações, as comunidades que estão em conflitos, né, que são afetadas ou atingidas pela mineração, e a contextualização também desses conflitos, porque nós temos aqui conflitos, desde a fase é, inicial do processo mineral, que é a fase da pesquisa, até a fase de fechamento em, é, de mina, por exemplo, que seriam aqueles processos de mineração é, do passado, digamos assim. Então, a, indicamos também nessa tabela né, o nome das mineradoras que foi subtraído daqui, né, dessa apresentação, o nome da, da, das empresas né, do setor corporativo, mas temos aqui também os processos ativos, ou seja, além destes que já estão em andamento, que já estão produzindo conflitos, os outros processos de pesquisa minerar, minerais ativos, né, de acordo com a Agência Mineral Nacional de Mineração. Então, são 25 municípios, né, que é a tabela 1 em duas partes. Eu não vou é, falar aqui, abordar cada um desses casos por conta do tempo especificamente, mas esses dados, eles estão todos disponíveis no banco de dados do Geografar, partir, é, do site do Geografar, www.geografar.com.br, é, caso alguém queira é, dar uma aprofundada né, nos dados, e algumas considerações onde nós destacamos né, a presença destes grandes projetos de mineração, de capital hegemônico internacional é, nesta Bacia Hidrográfica das Contas, é, a partir da, da concepção de Milton Santos. Esse, esses projetos eles se estruturam como sistemas de objetos que são pensados por e a partir de sistemas de ações que comandam a produção capitalista mundial. Então, são projetos que têm uma produção voltada essencialmente para atender as demandas do mercado externo, então há uma reprodução da lógica da dependência né, que permanece, ao passo que os processos de financiarização da natureza, ele vai se aprofundando. Então trata-se de, um, de processos locais que acontecem nos lugares, mas que estão ligados a uma conjuntura internacional, conforme já destaquei, e que está atrelada a um contexto político nacional que corrobora para intensificar esta problemática, porque o Estado ele tem atuado no processo de regulação e também de desregulamentação, voltada para atender os, os é, interesses do setor corporativo. Neste processo, né, a logística de transporte ela também tem sido pensada para facilitar o escoamento desta produção. Então, a construção da FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que atravessa diversos municípios desta bacia hidrográfica no sentido leste-sudeste, é, é uma, é uma, é um, né, são sistemas né, de objetos né, fixos que vão atender que, é, as demandas desse setor mineral baiano, sobretudo. Então, esses fixos, conforme é, concepção de Milton Santos, ele pode, eles podem provocar diversos impactos territoriais né, e acrescentamos socioambientais que atingem a natureza e as populações em sua diversidade, entendendo aqui natureza, a partir dessa concepção né, de, de natureza e, e, e, e populações né, e seres humanos, a partir de uma perspectiva é, de simbiose. Os fluxos né, que vão ser decorrentes deste processo, eles também afetarão, sobremaneira os modos de vida, né, os elementos né, naturais, o ar, a fauna, a flora, os recursos hídricos, sobretudo, prejudicando atividades agrícolas e ameaçando a soberania alimentar das populações. Então, diante desta, né, desse contexto, deste cenário e de, desses conflitos né, que foram identificados na bacia hidrográfica, nós observamos que os territórios que são minerados, eles sofrem os impactos negativos do modelo mineral e eh, não logram as venências aladiadas pelo setor corporativo e pelo Estado, né, que tem um... Uma visão desenvolvimentista de todo esse processo. Então, os lugares, né, as comunidades, elas é, recebem muito mais os passivos né, da mineração nesta bacia hidrográfica do que né, o, né, qualquer ganho econômico que venha a acontecer. Ainda enquanto consideração, né, nós indicamos um caso específico, né, dentre outros que já estão né, sendo observados e discutidos na pesquisa, que é este caso né, da, minera da mineradora Atlântica o que está localizada no baixo Rio das Contas, e que é, tem uma grande, uma gigante barragem de rejeitos que está situada a um quilômetro da margem do Rio das Contas, que é o rio principal, que dá nome à bacia e logo a Jusante né, tem uma comunidade, que é esta comunidade aqui, chamada Comunidade de Tapirama que está situada logo a Jusante de, de, desta barragem de rejeito, e a população local tem uma ligação cultural, identitária e também econômica, a partir da pesca, muito forte né, com este rio... É... E já existem né, denúncias de conflitos relacionados ao uso da água do rio pela mineradora. Né? Os habitantes eles relatam casos de redução da vazão, de eh, problemas relacionados à qualidade da água a partir do momento em que se instalou a mineradora ah, na região. Né? Então, eh, por ora, ah, nós né, apresentamos estes resultados, que são ainda preliminares, e muitas graças pela atenção. Muito obrigada, Valdirene, pela apresentação. E parabéns né, pela apresentação também. E agora está faltando só o Luiz Antônio para apresentar, ele também estava com um probleminha para compartilhar a tela. Aí Eu queria ver se ele conseguiu voltar, se dá para apresentar também. Buenas, eh, qué pena el, el, el pase ahí técnico, le pedí al favor a, a Valdirene que deje de compartir pantalla para que pronto no vaya a tener inconveniente. Acá tengo un plan B eh, activado, a ver si esperemos que no, no tenga que recurrir a él. Um momento, por favor, Luiz Sim, sim, sí, sí, Eu ainda estou vendo a página da Vodiane, eu queria saber se, era, se é só eu ou se todo mundo também está vendo. Toda está se está vendo a pantalla da companheira, certo? Y yo okay. también estoy viendo. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora... ahora ya esperemos que no vaya a haber ningún inconveniente. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Sí. Ahora sí. sí. Bueno, entonces vamos a ver si logramos activarle aquí este cosito. ¿Ahí bien? Sí. Ok, bueno, de antemano, pues, excusas. Lo que voy a compartir con, con ustedes, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es pues, Luis Antonio Rosas. Eh, soy docente del Departamento de Estudios Interculturales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Cauca y eh, compartir un poco un trabajo que vengo realizando con, desde hace más o menos unos doce años con mujeres afrodescendientes en una región del sur-occidente eh, del territorio colombiano, que la ha titulado Procesos de Territorialización de las Mujeres Afropatianas, como identitariamente suelen ellas eh, denominarse, frente al manejo del agua y la defensa de la soberanía alimentaria. Bueno, a pesar de que este este este esta presentación... Eh, está concentrada fundamentalmente en el tema del territorio, pues abarca un poco más y eh, pues en aras de tiempo y quisiera como compartir precisamente esas discusiones que se vienen dando en torno al proceso de territorio y territorialización. Bueno, el, el proyecto se está desarrollando en un contexto de un área, eh, como les decía, al sur-occidente eh, de la región eh, caucana en el, en el contexto colombiano, Fundamentalmente es una región xerofítica donde eh, se caracteriza el bosque seco tropical, una región donde pues, las mujeres especialmente padecen serios problemas con el tema del agua. Y eh, está caracterizado, eso es precisamente pues, a situaciones de detenencia de la tierra, que desde tiempo atrás, con todo esto de la colonización, vinieron, eh, digamos, eh, la... la La poder, el apoderamiento de las tierras por parte de, de, de muchas personas ajenas a este contexto precisamente cuando se dio apertura a la famosa carretera Panamericana, entonces vinieron eh, muchos foráneos a comprar tierras, a engañar inclusive a, a las personas negras que eran las dueñas de la tierra en ese tiempo y a través precisamente de que como no sabían leer ni escribir ni valoraban pues el, el, la tierra en, en sí, eh, fueron engañados y por esas razones pues prácticamente el negro fue perdiendo y la negra fue perdiendo digamos en eh, su contexto el eh, contexto patiano eh, está caracterizado por un grupo de mujeres afrodescendientes eh, podríamos decir que hay un alto porcentaje de ellas eh, madres solteras no con una responsabilidad muy grande la mayoría con dos, tres hijos se podría considerar no y personas muy jóvenes que están dedicadas pues a muchos trabajos asociados al desarrollo eh, del campo de la agricultura, especialmente en este proyecto se está trabajando con tres de las casi podríamos decir 20, 22 asociaciones que hay y están agrupadas prácticamente por, por están agrupadas por asociaciones, no por por veredas. Aquí nos damos cuenta de la mancha amarilla está dando la cobertura de las tres asociaciones en las cuales pues prácticamente se está eh, desarrollando el, el proyecto que les estoy comentando. Mm, eh, bueno, hay que considerar una parte importante ahí, que tanto el derecho de colectivos de las mujeres eh, o de la población en sí afrodescendiente, pues viene marcada por unos procesos de autodeterminación y territorialidad en aras de reconocer precisamente los derechos colectivos que históricamente les han sido negados. Ahí pues aparecen algunos de los de los muchos que se pueden hablar, lo que tiene que ver con la disponibilidad de agua potable, la alimentación saludable, el tema de la autoafirmación, el tema del acceso a la tierra, entre muchos otros, como les comentaba. Y esto ha generado pues un, un cuestionamiento permanente en el grupo de mujeres eh, afrodescendientes acerca pues precisamente de toda esa inequidad eh, eh, que se viene dando eh, de manera política a partir precisamente de todo este patriarcado que viene atravesado precisamente por una serie también de violencias, como algunos autores la han querido denominar, eh, violencia ecológica, desde ese relacionamiento intercultural, pues es de reconocer que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, a través pues, pues efectivamente de ejercicios de poder. Y hay una pregunta muy interesante que, que sale ahí a flote, que es ¿cuáles son los costos? que están asumiendo las mujeres afropatianas frente al liderazgo que ellas vienen promoviendo en defensa de su, territorio, de su territorio y todo este tema que tiene que ver con la con, con la defensa del medio ambiente. Porque a raíz de eso, pues a eso se ha representado eh, en una serie de costos, por decirlo así, en materia, digamos, de afectación sociocultural. ¿no? Eh, vemos situaciones de despojo, de violencia, discriminación, racismo, feminicidios, Y obviamente todo eso está asociado al increciente o al incremento del abandono estatal. Por otro lado, eso tiene, digamos, una, una un coletazo muy fuerte en la reconfiguración del territorio patiano. ¿no? En tres ámbitos, que yo lo, lo, lo, lo, lo he establecido ahí. Uno como espacio sociogeográfico, otro como espacio sociocultural y político, obviamente porque ahí se han, como lo estoy explicando, hay unas tensiones y unos conflictos en aras de ejercer también un cierto poder en el dominio de, de la tierra. Entonces, salen dos aristas, por un lado, todo el tema que tiene que ver con la tendencia de la tierra y por otro lado, lo que tiene que ver con la historia territorial que las mujeres han venido construyendo a través de su liderazgo y su empoderamiento. Aquí, simplemente para ilustrar eh, la situación socioambiental del, del, del Valle del Patía, en las cinco dimensiones que podríamos nosotros agrupar, las ambiental, económica, social, política y cultural. Y nos damos cuenta que hay problemas serios, ¿no? Como la deforestación, la disminución del caudal de los ríos, pérdida de biodiversidad, en la parte económica, el acceso limitado a alimentos, que se ha venido hablando del tema de soberanía alimentaria aquí, eh, los índices que hay, altos de nutrición, el intervencionismo que es, eh, yo diría que, que sobre sobre intervencionismo en la zona, pero a veces no se refleja en resultados que favorezcan al grupo de mujeres y en la parte cultural especialmente se manifiesta una pérdida de la tradición um, sociocultural de las comunidades patianas. Con el tema del territorio, eh, algo que vale la pena, digamos, tener en cuenta es cómo, a través, pues, de, de del ejercicio desde Occidente, eh, los académicos que han venido, digamos, a, eh, acuñando el término de territorio, desde Raxel hasta los contemporáneos que tenemos a Brasilero, Milton Santos y Rogerio, eh, han establecido precisamente unas categorías de, de la significación de, de territorio, considerando, pues, que es un término o una categoría polisémica y que permite pues obviamente hacer una interpretación desde muchas aristas, pero a veces nos damos cuenta que esa esa concepción, esa mirada afrodiaspórica en esta matriz un poco colonial, un poco de occidente, un poco académica, universitaria, eh, pues no no figuran las voces de, la, de las mujeres. Y en este ejercicio precisamente estamos tratando de posicionar precisamente esa situación, es decir, qué representa el territorio para las personas o las mujeres eh, negras en este caso. Aquí tenemos el caso de la actual eh, vicepresidenta de Colombia, que en, en ese momento pues andaba en procesos de, de liderazgo, que en el año 2018 gana el premio Goldman, no, eh, premio Nobel de Medio Ambiente, cuando ella establece precisamente en, en muchas de sus disertaciones, eh, cómo el territorio es mirado por parte de las mujeres, como una parte espiritual, algo material, no, hablan mucho desde desde la cosmovisión y que eso precisamente las dota de identidad, de identidad sociocultural. Eh, es así como pues venimos recogiendo diferentes concepciones que tienen ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, las mujeres afrodescendientes en el Valle del Patía que vienen articulando todo una una, una cosmovisión, eh, la manera como miran el, el, el concepto. De, de territorio y eso me parece que es un, un un insumo bastante importante el ejercicio que personalmente estoy tratando digamos de abordar en, en, en el ejercicio también académico investigativo es poder establecer una conversación no diálogo de saberes porque a veces eh, uno dice con estos conocimientos porque por sí la, la, la el conocimiento de occidente es es um, arrogante no eh, entonces no establecer un diálogo de saberes como tal, sino poner a conversar precisamente el pensamiento de toda la diáspora, a, a, a, de la diáspora eh, afroamericana, pero fundamentalmente desde las voces de las mujeres en torno a lo que plantean algunos autores y eso me parece que es un ejercicio bastante eh, importante porque nos permite desmenuzar cómo eh, las mujeres en su diario acontecer están apropiando lo que para ellas puede constituir el territorio, ¿no? Y eso tiene que ver desde muchos aspectos, desde lo simbólico, desde lo cultural, desde inclusive lo ontológico, porque se habla desde el sentimiento y desde las pasiones que se tienen, inclusive eh, no es un secreto que, que, que las mujeres hablen desde la corporalidad como su territorio sagrado, ¿no? Entonces, ahí me parece que reviste un importante ejercicio de cómo las mujeres eh, vislumbran El, el territorio lo asumen, eh, se empoderan dentro de él y ejercen un, un, un liderazgo, eh, digamos, que me parece eh, supremamente importante agotar aquí. Entonces, en ese orden de ideas, eh, en muchos encuentros que nosotros lo hemos llamado encuentros de memoria, ¿no? Y podríamos decir que es una memoria biocultural porque se entretejen en muchos discursos, muchos discursos, muchos debates, muchos aconteceres, muchas vivencias que permite que inclusive estos encuentros sean intergeneracionales, no solamente que estén las personas mayores, sino que también estén jóvenes, inclusive eh, en estos encuentros de memoria eh, se nos unen muchos niños y niñas para que eh, puedan a partir de recrear la historia, puedan resignificar lo que para ellos y ellas puede representar el territorio. Entonces, de las actividades que... Eh, venimos realizando, pues, es un recorrido que le hemos llamado reconocimiento del de, de territorio y eso nos permite eh, hacer un ejercicio de caracterización del territorio, ¿no? De las mujeres a, a, afropatianas. Eso nos ha permitido, pues, eh, hacer muchas lecturas de qué condiciones de pronto están debilitadas y cómo o mediante qué acciones, desde una mirada más socioecológica, podemos hacer esfuerzos para eh, convertirlas en fortalezas. Analizamos, estudiamos de manera muy juiciosa el tema de los proyectos productivos que vienen liderando y a partir de ahí, como se pueden dar cuenta en esta diapositiva, eh, tratamos de, de, de, de, de sumarnos a serie de actividades que de pronto eh, comienzan a, a salir a flote, como por, fue, como por ejemplo, una actividad de reforestación que se hizo en varias veredas en razón a que eh, habían serios problemas de inundación a partir precisamente de la deforestación que se ha venido realizando en la región o en las zonas de estudio. Entonces, ahí nos damos cuenta de que son los niños los que forman parte también de estas actividades, se vinculan o se articulan. Y algo que nos pareció muy significativo también es poder hacer unas especies de, de, de afiches, eh, publicitarios para que también la mujer sea visibilizada, ¿no? La mujer sea visibilizada en el territorio y que sea una un agente protagónico en el mantenimiento, en la conservación, en este caso del bosque seco tropical que por cierto está bastante deteriorado. Bueno, eso nos ha permitido establecer unos roles, identificar unos roles que ejerce la la mujer afropatiana, como por ejemplo lo que tiene que ver con recuperar prácticas tradicionales que se han venido perdiendo, especialmente en, en la cuestión de agrícola, la cuestión de siembra y cosecha, pero también en la parte alimentaria, ¿no? Se han dejado de consumir muchos alimentos, precisamente por eh, la introgresión de muchos productos fritos y las famosas gaseosas que han venido acaparando los espacios donde se comparten eh, algunos alimentos tradicionales. Eh, lo que yo comentaba hace un momento, garantizar esa soberanía alimentaria, liderar actividades productivas y comunitarias que tienen que ver mucho con la formación política y también ejercer liderazgo y empoderamiento en la defensa del territorio pero esto lamentablemente no es, no es, muy, no es muy fácil conseguirlo porque lamentablemente nuestro contexto del Cauca fundamentalmente es una situación o digamos o se presenta un contexto de, de bastante conflicto eh, de grupos armados al margen de la ley creo que esto es muy conocido en, en América Latina y aquí precisamente quiero mmm, que ustedes escuchen la voz de una de las mujeres cuando eh, se refiere a algo que es lo que estoy comentando no eh, a través de los relatos eso en este momento está muy demasiado duro con la ola de seguridad ya no es como antes Antes uno tenía la libertad de salir y entrar a la casa a la hora que fuera. Ahora ya no, ya son con horas que la misma gente ha, ha puesto los de la ola de violencia. Le dicen a usted, hasta las 8 puede andar, de ahí para allá no se puede andar. Y en el pueblo, en el pueblo, en, por ejemplo, ahí está el casco urbano del bordo Hay una ola de seguridad, tanto de atraco como de matanza. Uno ya no sabe cómo, cómo dirigirse, por lo menos, en, yo lo digo por mí, ¿no? Nosotros hemos sido amenazados como líderes, entonces nosotros no podemos irnos a dar el lujo de andar en el pueblo como antes. Ahora llega usted en la buseta, lo deja en la oficina, y allá vuelve y coge el taxi, vuelve, llega y coge su traspatía y para su casa. Porque no puede andar dando papaya, porque esto está horrible, horrible, horrible. Están matando a la gente por nada. Entonces nosotros nosotros como líderes estamos demasiado asustados. Y no como, como líderes nomás, sino como mujeres como mis hijos mis nietos uno ya uno no sabe no sale de la casa y no sabe ya tiene que dejar los niños así estén grandes dejarlos en otra parte porque uno ya no sabe no ya decretado una la admisión de perro de perro entonces nosotros pensamos que que no que no no era nada y ahorita sí ya estamos confirmando que sí la gente está andando ya han amenazado personas y les han sacado de por acá de la vereda sabes las amenazas sí, sí por sí sí y un segundo una segunda intervención nosotros en este momento estamos viviendo una violencia tenaz porque están requisando menores de edad hay mucho hay muchos grupos armados que están disfrutando territorios nosotros te los veo las noches hasta tales le han privatizado mucho la salida de las personas Y la delincuencia está alborotada en este momento. Estamos. La, la inseguridad con los muchachos. Uno ya no puede dejar salir sus muchachos hasta. Ellos jugaban hasta las ocho o nueve de la noche. Si iban a jugar fútbol ahora ya uno no los puede dejar salir hasta esas horas. Entonces es algo como complicado en este momento. Bueno, y para terminar o para cerrar. Eh, pues eh, esto que acabamos de escuchar, precisamente se constituyen en relatos de las mujeres eh, en, en torno al, al territorio, relatos de vida y, y pues con obviamente el, la autorización de ellas, eh, pues puedo compartir ese ese tipo de situaciones que son muy reales en el diario acontecer en el contexto del del de Patía. Y para terminar, pues, eh, estamos estructurando unas bases, como lo hemos querido llamar así, de un modelo integral de gestión socioecológica del territorio, apostándole precisamente a tener una sustentabilidad desde eh, cuatro dimensiones, como es la dimensión ecológica, la dimensión económica, la dimensión sociocultural y la dimensión política. Esto es un ejercicio que pues, todavía no está de manera eh, concreta, afinada, pero es un avance en la cual, digamos, eh, es una ruta, digamos, en la cual estamos tratando de, de, de conversar y, digamos, de, de caminar. Hasta ahí vamos en este proceso, pues, eh, esperamos que, que más adelante podamos ya tener eh, ese modelo consolidado y eh, poderlo compartir. Bueno, eh, hasta ahí eh, está la, la, la conversación o la exposición. agradezco la atención. Muchas gracias por su presentación. Creo que ahora que todos los participantes han presentado su investigación podemos iniciar una ronda de diálogos en caso de que los presentes quieran hacer algún comentario sobre el contenido presentado. Então, agora que todo mundo já apresentou, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre o que foi apresentado. Posso? Pode eu, sim. Eu queria. Eh, bueno, eu é o que no soy muy diestro en, en, en la cuestión del portugués pero eh, alcanzo uno a captar bastante de lo que eh, los compañeros han expuesto pero especialmente Amanda y, y Juliana que hacen Juliano, perdón que hacen referencia al tema de, de la apuesta hacia hacia una producción agroecológica no acá en, en Colombia hay entre comillas por decirlo así una especie de resistencia en el sentido de que lo agroecológico eh, pues es más más costoso que lo que tiene que ver con la producción tradicional sí que es eh, los agroquímicos y toda la cuestión entonces muchas comunidades nos hemos encontrado con situaciones que eh, hacen esfuerzo algunos comuneros, algunas mujeres rurales hacen esfuerzos por hacer producción agroecológica, pero la misma comunidad inclusive no les compran eh, ese, ese, esa alimentación saludable que, que revierte precisamente en beneficio a esa a esa a esa comunidad. Entonces, eh, pues no es fácil, digamos, eh, por un lado llevar como esa conciencia de, de, de, de apostarle precisamente a una a una agroecología limpia porque pues eso también tiene que ir de la mano con la capacidad eh, eh, adquisitiva que tiene la persona para comprar, eh, eh, es decir, el acceso que se tiene. Entonces, me gustaría que ustedes, eh, puede ser Amanda y Juliano, que han venido eh, encarando estos ejercicios, cómo, si se les ha presentado esta situación, o cómo de pronto han podido sortear ese, ese, ese tema eh, que nosotros lo llamamos eh, acá, pues, la defensa de la soberanía alimentaria. Inclusive hay unas comunidades indígenas que acá hablan de autonomía alimentaria, ¿no? Ya no es soberanía, sino de autonomía. Entonces, quisiera que, que conversaran, pues, al respecto. Gracias. Acá en Brasil aún existe también esta resistencia con la producción agroecológica. Sin embargo, si analizamos... Los costos que tendrán de la compra de insumos y maquinaria en la agricultura convencional y también los daños ambientales que esta agricultura puede causar, la agroecología es muy viable. Um, tenemos algunas experiencias en la región del cuadrato de que muestran el potencial de la agroecología: que sí, es una producción que tiene la capacidad de producir alimentos para abastecer toda la población. Então, você está cá em Brasília e também não temos ele mesmo cenário aqui em Colômbia. É, a questão que Luiz coloca, de fato, e, e talvez a gente possa chamar esse momento de, da transição agroecológica, né, que é um momento complicado, que tem os seus, os seus percalços, e como ele coloca bem... É, é, inclusive os seus custos. Né? Uh, eu estou de acordo com, com o que ele menciona e penso que a questão da, da, não só da transição agroecológica, mas da discussão em torno da agroecologia, pelo menos aqui no, meu, no, no nosso contexto aqui, no estado do Paraná, Luiz, que é na região sul, do, do, do Brasil, né? É, claro, diversas realidades regionais é, é, num país do tamanho do Brasil. Mas aqui no nosso contexto, o que eu poderia talvez dizer sobre isso é em relação a como o que seria o movimento mais organizado em termos de, uh, da questão da reforma agrária, mas também que vem desenvolvendo uh, todo um trabalho em torno da, a, a, a, da agricultura familiar e também da agroecologia, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, uh, eu acho que esse, como grande movimento social é, é, que, que aborda essa questão, tem... Uh, uh, tido esforços constantes e crescentes no sentido de estabelecer elementos de formação da, da, das comunidades é, é, que gravitam em torno desse movimento, no sentido de apresentar a agroecologia, né? É, notadamente, talvez essa seja uma característica que possa facilitar um pouco esse esse essa transição que é o de que essas comunidades sendo, é, é, nós não estamos falando de pessoas que isoladamente decidem produzir, é, é, sob o ponto de vista da agroecologia, mas de comunidades, né, de famílias que reunidas em um assentamento ou em uma, uma comunidade específica possam juntas tomar essa decisão. E isso implicaria em um, em um processo de transição que seria um pouco mais, um pouco menos oneroso a essas, a essas comunidades. Tenho visto o, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra se dedicando a isso, inclusive, uh, existe aqui no estado do Paraná uma, um. um, um uma comunidade específica que trabalha a formação em agroecologia, que é a, o assentamento Maria Rosa do Contestado, na cidade da Lapa, que é, além de ser uma comunidade, um centro de formação em agroecologia. Né? Percebendo o movimento, o MST... Uh, todas uh, uh, as complexidades desse processo têm se dedicado em relação à formação uh, e à apresentação de uma alternativa específica de transição de uma agricultura que é essencialmente familiar, mas que não necessariamente é agroecológica, né? por todas as questões que você, que, né, quando falou já mencionou, percebo que esse processo tem sido crescente, né? mas é um processo. Né? Evidentemente, vão ter as comunidades que preferem uh, não produzir sobre o, o, o, o eixo da agroecologia e outras que começam, enfim, a se interessar e se abrir a essas possibilidades. A experiência que eu mencionei no litoral do Paraná é uma dessas experiências, inclusive, pioneiras. E hoje em dia a gente já tem, ao longo da região do Estado, diversos uh, assentamentos que trabalham na perspectiva da, da, da agroecologia. Penso eu que esse é um processo, que essa é uma construção, e como todos esses processos e essas construções, é... Enfim, é trabalhado sob o ponto de vista de um debate que não, não se encerra, não se trata de imposições ou de definição de um modelo que precise necessariamente ser seguido, não, mas, enfim, um trabalho que esteja mais na, na, de conquista do ponto de vista do debate do que na definição rígida, restrita, né? em relação a isso. E aproveitando que você estava falando de territorialização da agroecologia, eu queria dar uma experiência minha, porque no meu mestrado eu trabalho com uma metodologia de pesquisa que chama de Camponesa-Camponês. É uma metodologia que foi criada por povos indígenas camponeses da Nicarágua, mas ela teve um êxito muito grande em Cuba no processo de territorialização da agroecologia. Então, o meu orientador, que é o Pedro Abreu, ele fez uma adaptação da metodologia cubana, porque as realidades do Brasil são diferentes da realidade que a gente consegue observar lá. Nível de analfabetismo no Brasil ainda é muito grande, por exemplo, no meio rural. Então, foi feita uma adaptação nessa metodologia para se implementar, para se permitir a territorialização das práticas agroecológicas aqui. E aí, ele desenvolveu esse trabalho em Lavras, teve, assim um resultado muito bom e a gente vem trabalhando com isso aqui no quadrilátero terrífero também. Então, a base da metodologia é a gente mostrar para os camponeses que eles têm conhecimento agroecológico muito grande, mas às vezes eles não sabem o que eles sabem. Esse modelo do agronegócio, ele veio impor que esse conhecimento tradicional que eles têm não é o correto, não é o suficiente para se produzir alimento, que assim a gente não consegue produzir alimento para abastecer a população. Então, a gente vem resgatando, valorizando esse conhecimento que eles possuem, mostrando o potencial que esses conhecimentos têm, e que para eles implementarem a agroecologia, basta eles se organizarem ali, criarem uma organização camponesa e trocarem esses conhecimentos entre si. É Porque na agroecologia não existe uma receita pronta, não é chegar um técnico ali na propriedade e falar o que eles devem ou não fazer, isso está muito atrelado à realidade, ao contexto que cada um vive ali. Então, a gente mostra isso para eles que dá sim para se produzir de forma agroecológica, produzir alimentos, garantir a segurança e a soberania alimentar da população, e que para isso eles precisam se mobilizar, criarem ali uma organização camponesa e trocarem conhecimentos entre si. E que sim é viável produzir de forma agroecológica, é, o que você gastaria antes para comprar maquinário, para investir em agrotóxicos, defensivos agrícolas, todo o lucro que você tivesse com a produção seria para pagar isso. Então, não é rentável produzir nesse modelo convencional imposto pelo agronegócio. Fora os danos ambientais, a saúde desses camponeses, a perda da autonomia e da soberania alimentar. Então, assim aqui a gente, a gente consegue, né? a gente tem tido uma experiência muito boa esse processo de territorialização da agroecologia por meio dessa metodologia. Queria, aproveitando que a Amanda acabou de falar, é, comentar com ela sobre, em relação ao trabalho dela, é, ao que me parece muito, e aí a análise da questão da regionalidade me parece muito interessante, e da característica da agroecologia em relação a ciclos curtos né, de produção e de comercialização na medida em que atendem a regiões específicas, né, produção específica atendendo à própria região, né, sem uh, uh, ciclos de comercialização muito uh, longos, enfim, que acabam uh, deixando mais complexo essa, essa, essa comercialização, né? E o que me parece, daí inclusive, interessante é analisar a agroecologia a partir de regiões específicas mesmo, né? e não no âmbito, talvez, a agroecologia em uma região como um Estado. Talvez essa análise fique um pouco uh, dificultada, né? a partir dessa característica de, cic de, de, de, de ciclos curtos, de produção e comercialização, né? Esses ciclos curtos até aproximam o consumidor do produtor, né? A gente consegue saber de onde o nosso alimento está vindo, quem produziu aquele alimento, a história que está por trás de quem produziu, né? Fora os danos ambientais que ficam menores, eu tenho que gastar menos com transporte para estar tá comercializando aquele alimento, para ir comprando. Então, essa ideia de investir em cadeias curtas de produção e comercialização é muito bacana mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário, complementar o que falou na apresentação? Não, comentar-lhes que, que pues, eu estou em um processo, em um exercício, eh, precisamente, de apostar-lhe a, a, a um exercício de transição. Não? Eh, se bem é certo, as comunidades, especialmente eu estou trabalhando com mulheres, sim? o enfoque de género eh, y generalmente son grupos de mujeres, como les decía, madres solteras, cabezas de familia, que prácticamente eh, tienen dos, tres, cuatro, inclusive hasta cinco hijos a cargo. Y eh, realizar el, a pesar de que son conscientes, ¿no? Son conscientes de que el estar fumigando, de que el estar eh, con esta agricultura convencional no les es muy favorable para dar el paso a ejercicios de transición, hay una, en esa bisagra hay una situación bastante tensa que yo lo he vivido, es es el hambre. ¿no? Es decir, y ahí es donde se me revuelve a mí toda la parte de los discursos también académicos, cuando uno llega pues con, con la cuestión de la agroecología y toda la cuestión cuando La gente dice, sí, pero no tenemos plátanos, no tenemos papas, no tenemos yuca, no tenemos algo que comer. Y tenemos que estar en el rebusque del día a día, es decir, un campesino o una campesina o una mujer afropatiana se levanta pensando en qué es lo que le va a dar de alimento a, a sus hijos. En una región, como les digo, que es serofítica, donde el agua... En, en una semana te la quitan cuatro o cinco, inclusive yo he estado allá en la zona y hasta me ha tocado de seis días que he estado cuatro o cinco días sin, sin, sin el líquido. Y cuando llega el agua, llega muy sucia, es decir, no es un agua potable. Entonces son unas situaciones bastante... Y uno entra en esa situación que uno dice, bueno, ahí cómo cómo empujo. No, yo trato inclusive de, de, de, de llenarme de, de valor, de de llenarlas a ellas de muchas de muchas energías positivas en el sentido de que vale la pena hacer la, la, la puesta en ejercicios de transición inclusive hemos hecho ejercicios de que cada una de ellas traten lo posible de comenzar a realizar su pequeño huerto de tal manera de que si tiene alguna dolencia algún hijo algo no tenga necesidad de estar recurriendo a la a la farmacia sino que ahí tenga digamos una botica un, un botiquín eh, natural que pueda En cierta forma, paliar eh, ese tipo de situaciones. Eso ha generado cierta conciencia en algunas mujeres eh, importante, pero no es no es fácil, es una lucha, yo digo, constante, y lo bueno en esto es mostrar experiencias de que es posible hacerlo, ¿sí? Porque a veces, eh, como que de pronto no. Me, me gusta la, el comentario que hace Juliano, que hacer ciclos cortos donde ya vean resultados. Eh, en corto tiempo sí yo creo que ese es un es un buen es un buen liciente de, de, de irle apostando un poco a la situación y que en cierta forma eso también por un lado se revierte en una mejor calidad de vida pero por otro lado también hay una especie de de, de, de, de ahorro familiar no ni quiera que no hay un ahorro familiar ahí no entonces eh, pues yo estoy en esa en esa en esa tarea y precisamente pues por eso es que me vinculo yo a este tipo de, de espacios de escenarios para llenarme como de más de más fuerza de más eh, eh, alientos para seguir en esta en esta en, en esta lucha algo que no no comenté pues por cuestiones de tiempo pero eh, un alto porcentaje de las mujeres eh, viven de del famoso totumo no sé si ustedes han oído hablar del totumo es es, es un fruto es un fruto que se que se, que se transforma en mati para que ahí vierten el, el, el, el dulce de marra blanco. Es un, es un fruto redondo. Es el, el abunda el totumo, que es el creciente a juguete, abunda mucho en la región y el 80% vive prácticamente de la transformación. De mujeres vive de la transformación de este producto. Pero ya el, en el mercado convencional, pues ya salió o apareció el. el el envase o el, el mate sintético, imagínense ustedes, en una situación donde las mujeres se levantan desde las cinco o seis de la mañana a cosechar el fruto de, del totumo para hacer todo el proceso de, de transformación y, y por ahí a las cuatro de la tarde tener como los mates ya secos y toda la cuestión. Sí, es una situación muy dura porque a veces eso de, de hacer investigación en contexto no es como, como tan fácil de coja la libreta, la grabadora la cámara fotográfica y haga las entrevistas, ¿no? Ahí en los relatos que yo les comentaba eh, hay amenazas de muchas mujeres y hay hambre hay pobreza, no hay transporte eh, bueno eh, muchos hijos y, y son unas situaciones bastante, bastante complejas y en cierta forma a veces inundaciones y cosas por el estilo bueno, pero ahí vamos, ¿no? Mais alguém quer fazer algum comentário, complementação? Acho que se todo mundo já tiver né, feito todas as explanações, a gente pode estar finalizando. Eu não sei a equipe do congresso se a gente consegue parar a gravação ou se tem que ser eles mesmo para fazer isso. Eu não sei se tem alguém aqui para fazer essa informação. É, eu vou parar a gravação, então. Eu queria agradecer a participação de todos, eu acho que foi muito produtivo, o debate no final também foi bem interessante, deu para um ir complementando a ideia do outro e ajudando o outro também em suas pesquisas. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela participação e acho que a gente pode fechar a sala, então, seria isso. Obrigado por uh, aprender né, com vocês, com os, uh... Trabalhos de todos vocês, que são sempre bem interessantes, e eu gosto muito de participar desses eventos e ouvir pessoas de regiões tão distintas e diferentes da minha, né? Isso, para mim, é um aprendizado que eu. É, para mim é muito importante. Então, muito obrigado a todas e, e todos. Sim, me sumou a. A ese saludo de, de, de gratitud por abrir estos espacios considero que es importante como lo decía yo en la, en la ponencia visibilizar estas dinámicas de trabajo que se vienen realizando con comunidades rurales esa apuesta y esa lucha esa persistencia de, de apostarle a una a una agricultura sostenible limpia que vaya de la mano con eh, la conservación del agua del bosque eh, una alimentación saludable creo que es una una batalla a la cual no debemos renunciar y eh, debemos estar aunando esfuerzos eh, muchas gracias por este espacio, créanme que pues he aprendido eh, bastante de lo que han expuesto eh, me imagino que esto luego queda en, en las memorias y, y uno eh, de manera más calmada puede entrar como a, a revisar y a consultar muchas gracias, un placer